Olá, quer aprender a fazer um convite virtual, um convite impresso, ou mesmo para fazer uma lembrancinha, uma moldura para a sua foto? Então fique aí, fica ligado que a gente já volta. Olá, sou o Daniel Souza do canal DS e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma moldura de uma foto para você ou fazer um convite virtual, ou um convite impresso ou, ou mesmo uma lembrancinha para um imã de geladeira a gente vai fazer isso no Photoshop, eu vou explicar para vocês um passo a passo como fazer no Photoshop, beleza? Então se liga aí, eu já estou aqui com a minha tela do computador aberta no Photoshop vou já buscar um arquivo que eu já deixei pré-selecionado, pegar esse fundo que eu já deixei também, pré selecionado é, na verdade ele já tá com as medidas que eu quero seriam 10 por 15 mas eu vou abrir uma outra aba aqui só para explicar para vocês procedimentar tá? lá em file ou novo já tá aqui ó é, na verdade tá errado aqui deixa eu mudar 15 aqui em cima 10 aqui embaixo 300 de resolução pixel 300 pixels de resolução centímetros eu deixei tá bom do um ok como essa daqui já está na medida mas mesmo assim eu vou levar para outra aba que eu vou trabalhar só para explicar para vocês como fazer o passo a passo ok já abriu agora o meu Photoshop ele está dando um bug na verdade eu não tô conseguindo inserir então o que que eu tenho que fazer eu tenho que estar tá sempre abrindo um novo arquivo um novo documento para arrastar para lá então eu abri aqui perceberam que eu vim aqui na layer para soltar o cadeado né senão ela não vai se mexer eu vou jogar aqui em cima tá vendo ela já estava medida, mas a imagem que vocês pegarem, muitas das vezes não vai estar nessa mesma medida, então você vai ter que ajustar ela, então aqui eu já tenho esse fundo, eu vou trabalhar, na ferramenta formas fica bem embaixo aqui ó, dessa setinha, a gente tem a, o T né, a letra T, tem a setinha, e tem a ferramenta formas, eu já deixei para selecionar essa ferramenta também, mas se aí no seu photoshop não tiver, é só você ir embaixo dessa setinha, abaixo da letra T e procurar essa forma que eu estou usando aqui botão direito você clica ó, tá vendo você tem as, op as opções Por que, que eu vou usar ela porque eu acho que nela tem umas molduras bacana para trabalhar mas aí você fica, a, a, fica à vontade faz o que você quiser e você vai vir aqui nessa aba ao lado dessa, desse vistozinho aqui ó do lado direito vai clicar na setinha vai abrir essa aba ó, com vários elementos que você pode estar tá usando aí mas no nosso caso aqui eu vou escolher essa daqui que é, é simples mas ela é bacaninha de fazer é o banner 3 ok Vem em cima do fundo que eu escolhi aqui, clica com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando, OK? Ferramenta de movimentar aqui, ó, essa setinha. Vou ajustar um pouquinho. Aí você clica em Ctrl+T para selecionar ela, segura o Shift, aumentar um pouquinho aqui sem distorcer e dá um enter. Aí você ajusta com a própria setinha aqui, ok mas agora eu quero uma borda nessa moldura aqui, eu vou vir em layer exatamente onde está a shape da minha moldura eu dou dois cliques no nesse azul limpo aqui ó. ela vai abrir essa janela eu vou escolher aqui esse stroke aqui, que é a moldura eu já deixei pré-selecionado o verde mas vocês clicando aqui, ó, clicou aqui em stroke clica aqui onde está em branco, está livre aqui, ó. você já vai ter aqui a sua cor só clicar na cor, ó. aí você escolhe qualquer uma dessas para mudar por exemplo, vamos lá, vou pegar um azul aqui bem esquisito só para mostrar para vocês. Dou um OK. E OK, já deixei 21 pixel aqui, ó. Eu acho que não combina com essa com esse fundo. Então eu vou deixar, eu vou pegar o meu verde que eu já tinha selecionado. De novo, ó, abrir, stroke aqui nesse lugar em branco aqui, ó. dá um cliquezinho, apareceu aqui, ó, você vem, clica em cima da cor. Aí eu vou aqui, ó, colher o meu verde nessa região. Meu verde já tá ali nesse tom que eu quero mesmo. E OK perfeito agora eu vou em file novamente arquivos né eu vou abrir eu como eu disse para vocês o meu photoshop está com bug eu não consigo importar nem inserir então eu vou até que abrir um novo documento aqui ó só para pegar o elemento que eu quero nesse momento eu quero essa foto vou aqui em layer vou soltar o cadeado porque senão eu não consigo arrastá-la agora sim eu pego e arrasto ela lá para a minha outra aba ali que eu deixei estamos trabalhando vou arrastar ela para cá e soltar em cima da minha área que eu estou fazendo vou dar um, um zoom aqui ó percebam que a foto é imensa eu para selecionar Ctrl T olha o tamanho dessa foto porque ela é de alta qualidade ela está com resolução muito boa segura em shift pega no cantinho e vai reduzindo a sua foto aqui ó. vai arrastando para dentro do seu trabalho Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor que ela tá pequenininha. Eu vou aumentar ela aqui, ó, para ficar no tamanho que eu quero aqui para minha moldura. Vou ajustar. Dou um enter. Agora você vai aqui em layer, exatamente na aba da foto. Nessa região azul você vai clicar com o botão direito e vai em clipping mask. Clique clipping mask. Pronto, ela tá lá dentro, ela tá solta, você pode ajustar aqui, ó centralizar um pouquinho mais. Perfeito, eu vou abrir mais um documento ok, como ela já está em PNG, tem que ser imagem PNG, tá? o que, que é PNG? PNG é uma imagem que não tem fundo, tá bom? é uma imagem solta, é, esse PNG eu mesmo fiz, mas vocês podem encontrar na internet tem bastante imagens em PNG, tá bom? no outro vídeo eu vou ensinar como fazer a sua própria PNG deixa eu só checar aqui em lei se ela está solta, tá vendo? não tem nenhum caderno, tá soltinha, então quer dizer que eu posso arrastar la pra cá para minha área de trabalho aqui botar um pouquinho pequenininha mas você dá um ctrl T selecionar ela aumenta vai de gosto para gosto, tá? eu prefiro fazer ela assim um pouco maior isso aqui é só para vocês ter uma ideia de como que é mas tá não tô dizendo é não é para vocês mas eu só vou fazer a magali não gente você faz a arte que você quiser pega pega o fundo combinando com com tudo a moldura que você quer a foto, peguei a Magali, escolhi a Magali porque a, a, a menininha, ela tá comendo uma melancia e acho que ficou legal com a Magali também, comendo a melancia acho que combina, beleza, feito isso eu, eu acho que tá, ah. falta um pouquinho aqui ainda, acho que tá faltando coisa vou pegar mais alguma coisa para colocar vou lá em file de novo, ou em arquivos se tiver em, em inglês é file se tiver em, em português é arquivo vou abrir mais um documento pegar aqui o logo da Magali. Lembrando que não precisa ser é, o logo da Magali. Você pode colocar o nome da criança. Nome da criança. Que é, se você quiser fazer um, um convite. Uma lembrancinha com imã de geladeira. Fica bem bacana. Você ainda pode ganhar dinheiro com isso. Já está aqui meu logo. Eu vou dar um CTRL T para aumentar um pouquinho. Para selecionar e eu puxar aqui pela abinha segurando o SHIFT. Para ver se vai ficar legal. Diminuir um pouquinho só. Vou dar um ENTER aqui. Que eu acho que já está legal. Vou só ajustar. Pronto. É essa é a minha arte aqui ó tá tudo solto aqui eu não consigo fazer nada eu posso imprimir daqui se eu quiser mas mas, mas se eu quiser salvar como um, uma foto aí vai ser preciso salvar certinho tá por exemplo se eu fechar o olhinho aqui ó eu abri em layer fechar o olho aqui onde tá a magali eu, eu vou fechar eu abri em layer se eu fechar tá vendo a magali tá aqui eu colocar o dedinho em cima o olhinho aqui ó fecha fecho os olhos ela desaparece se eu clicar de novo, abre os olhos e ela aparece. E assim com qualquer peça do, da arte, tá? Então, pra vocês terem liberdade de mexer sem, sem sair nada, tem que salvar. File ou Arquivos. Salvar como. Vou salvar em PNG. que Acho que fica melhor. Vou salvar ao lado aqui, tá? Vou salvar como... deixa eu ver... Foto, vou salvar como foto para diferenciar da, da moldura aqui para vocês saberem que é a foto que eu estou trabalhando salvar sempre na resolução máxima do Photoshop tá bom que já salvou vamos lá em file para saber se salvou mesmo Vai lá em arquivos abrir ou open muito bem ela está aqui ó foto eu vou abrir ela aqui ó Parece que é a foto? Não parece que é a mesma... Arca. Vamos ver se é a foto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aqui, ó. Já, tá vendo? Aqui já não tem mais nada, ó. Aqui é o cadeadinho pra vocês mexerem com ela. Você clica no cadeado pra abrir. Liberou. Aí aqui eu posso arrastar, ó só arrastar ela, ó. tá vendo, aqui é uma foto que eu posso enviar pra quem eu quiser agora tá uma foto tamanho 10x15 aqui você pode imprimir um papel de foto, colocar um ímã de geladeira você pode fazer um convite, de aniversário, ou até de casamentos, o caso tanto virtual como impresso, dá pra você ganhar dinheiro e fica bem bonito, é bem legal e é gostoso de fazer, tá bom já no outro lado aqui não é, no meu outro lado aqui ó se eu clicar em layer, ó, tá tudo aqui ó, bagunça, não dá pra eu fazer nada por enquanto a não ser imprimir, imprimir daqui direto dá, não, não dá pra eu enviar pra ninguém por enquanto, mas a foto sim a foto eu posso fazer o que eu quiser com ela já, Entenderam? Bom, é isso pessoal, se você gostou, peço que se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe o vídeo, comenta aí, ajuda o canal, ajuda a gente aqui vocês me ajudam, eu ajudo vocês, a gente ajuda outras pessoas, a... nessa nesse confinamento, né, nessa nessa pandemia aí, a... a ganhar dinheiro de alguma maneira, tá bom? Eu agradeço e por enquanto, valeu!